Solano, e hoje eu vou falar sobre Game Design e nada melhor do que começar esse vídeo definindo do que se trata esse tema. Nessa área do design, o profissional ele é responsável pela criação e planejamento dos elementos de um determinado jogo. Ou melhor, sobre quais regras e quais dinâmicas serão implementadas no jogo. O Game Design, ele mescla os campos do design gráfico, a animação, a ilustração, a parte de programação, Modelagem 3D e até design de interface. Algumas das habilidades do game design, além do conhecimento e referência em vários jogos, é, ele precisa entender e contextualizar as ideias que vem da equipe para poder aí agregar dentro da parte artística do projeto. Outro ponto fundamental é saber se comunicar ao expor e aceitar sugestões ou ideias. Pois acredite, ruídos na comunicação podem fazer você projetar coisas que não deveriam ser projetadas, o que geralmente desgasta a equipe, atrasa o cronograma e basicamente ninguém fica satisfeito nada do projetado. projetar. O profissional também precisa ser bastante organizado, ficar atento pela documentação, estruturar tudo que possa ser achado pela equipe e assim seguir o projeto como se deve. Outra questão que deve ser observada é que o designer é um ser visual, então se você tiver ideias em rascunho vai ser uma mão na roda para o design. Então se o designer vai saber desenhar ou como expressar essas ideias, isso vai depender de designer para design. Então, se você tem alguma dúvida sobre se o designer precisa saber ou não desenhar, é só dar uma olhada no vídeo que eu já respondi essa pergunta aqui. Então, se você quer realmente seguir esse caminho de game design, não se esqueça que você desenvolve o jogo para um público-alvo. E o jogo precisa ser divertido, principalmente para quem vai comprar e pagar por ele. Então, essa foi a dica de hoje. Mais uma vez, muito obrigado por tudo.